E aí, galera? Beleza? De com vocês, com mais um vídeo. Estamos aqui, vocês estão percebendo que a minha voz está um pouco estranha. Eu estava doentinho, ainda estou meio baqueado, não se preocupe. Não é coronga, mas sinusite, né? Quem já teve, sabe como é que é. Triste! O negócio é o seguinte, vai assistir um videozinho aqui de comparação gráfica um toque especial, beleza? Eu não tô muito bem pra gravar outro tipo de vídeo. Maluco! <risos> Rapaz, olha o tamanho da roda dessa caranga, mano. Essa é uma Lamborghini, né? Ó. Será, galera? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho que o som tá meio alto. Será que será os gráficos do... GTA 6 aí pro Playstation 5. Bom, todos nós sabemos que o GTA 5 será remasterizado. Sei lá, remake. É, remasterizado aí pro Playstation 5. A Rockstar Make já disse, ó. Já deu um balde d'água nos fãs. E falou, ó, vai ter GTA 5 pro Playstation 5. Não penso vocês que vai Eu achei que ia ter GTA 6, mano. se anunciado aí já pro primeiro segundo ano do, da, do console. Caraca, olha que lindo, mano. Alô, ah, irmão. Gráficos muito lindos, né? E a Rockstar já veio com um balde de água fria no a revelação do console ali, no evento da Sony. E eu acredito que o GTA 6 aí vai sair em 2022 para 2023. Dá uma largada, hein? 2022... Pra 2023, eu acho que eles vão ficar um aninho ali pra ver como é que vai ser, as vendas, o DLC. Cara, dá, dá até medo, velho, de saber que o GTA V vai sair pro Playstation 5. E a Rockstar pode ficar fazendo atualização, que ela ganha muito dinheiro com essas atualizações. É... Pode, você pode achar que tem, que pelos seus amigos, seu ciclo social aí parou de jogar... Mas no mundo, muita gente joga ainda. E a Rockstar fatura muita grana. Dave Jones até fala, né? Toda vez que eu venho aqui falar de números... Caraca, olha o tamanho da buzampa dessa mina. Toda vez que eu venho aqui falar de números, eu, venho falar, eu falo de recordes e recordes da Rockstar. E é assim, mano. E ela, tipo... Isso fez com que a empresa é, que visa lucro... Toda empresa visa lucro. A Rockstar não é, uma, não é diferente... E o que tá dando lucro, tá dando dinheiro. Por que pensar no GTA 6? Vamos continuar com o GTA 5. Vamos ver vamos fazer um teste aí na nova geração. se continuar dando grana. Se vender muito, que vai vender muito. Isso que é o problema. Já sabe que vai vender pra caramba. Eu mesmo, quando pegar o Playstation 5. Quero pegar ali no, no comecinho. Vou jogar o GTA 5 no Playstation 5. Quero fazer até a platina do jogo lá. E... A gente já sabe que vai vender bastante e isso faz com que o GTA 6 fique mais longe, mais longe. É, caraca, esses gráficos estão muito lindos, cara, tá bonito demais, mano. Eu queria ver o primeiro gameplay do GTA 5 pro Playstation 5 pra ver como é que tá os gráficos, porque a gente não viu, né, ainda não viu, mas... É, provavelmente aí lá pro início do ano que vem. Ou até antes, a gente vai ver alguns gráficos aí do... Playstation 5. O GTA V. Mas, eu gostaria muito que esses gráficos fossem... Do GTA 6 Mano. É triste, né, velho? É triste. Mas a Rockstar trabalha dessa forma... E tá bem bonito, galera. Mano, olha o tamanho do traseiro dessa mina, parceiro. Essa bonequinha aí, maluco. Um cara fez ela gigantesco. Tá estalei essas vezes esses dias aí. E gigante, né, mano? Busão fora dela. Vamos ver o que tem mais aí. Mostrando, mano. Eu sempre acho que falta um pouco do mar. Eu acho que nessas gameplays falta um pouquinho do mar. Olha como é que. Los Santos tá bonito, tá dando umas renderizada ali, ó, no, no, no cenário. Galera, mais uma vez eu queria deixar claro, eu não estou tão legal assim, até mesmo para fazer vídeo, mas a gente tem que fazer vídeo, esse é o trabalho. Eu tiro o Come, e eu tô aqui na, no Sacrifice, mas logo logo eu estarei 100%. <coughs> E. trazendo o um vídeo pra vocês. Muito lindo, mano. Muito lindo. Toda vez que eu vejo esses vídeos, eu fico impressionado. Eu não sei se é o meu PC que tá dando. Tá dando umas travadinhas, mano. Percebe que tá dando. Acho que é o PC do cara, velho. Olha essa. Dodge Viper, mano. Olha esse Dodge Viper, galera. Que lindo, velho. Rapaz do céu. Ó. Oh. Maluco? Tem que elogiar, né, parceiro? Tem que elogiar porque tá muito bom, parceiro. Fazendo mar, mano. Tipo, com aqueles. A baleiona. Cara, você joga. O... Olha o asfalto, velho. Que coisa. Linda. Que coisa linda! Show, show. Como eu sempre falo, eu não sei se o gráfico Que eu tô vendo aqui é os que vocês estão vendo Porque eu não subi em 4K O cara sobe em 4K O vídeo dele tá em 4K O original tá na descrição Se você quiser assistir em 4K fica à vontade Mas tá dando umas travadinhas, olha ali aquele pôr do sol, cara Ó, que louco Que coisa linda, mano. Comenta aí, galera. Se você acha que os gráficos serão assim: PC, Xbox Series X e PlayStation 5. Lindo demais, mano. Ó. Será é que ele vai mais ali pra praia? Pra gente ver se pôr do sol. Ó, na chuva, velho. BMW, olha o tempo, cara. Caraca, já precisa um furacão ali, velho. Meu amigo, já imaginei um furacão saindo dali, ó. Gigante. Ó, trovão. Realista pra caramba, irmão. Tá muito, muito, muito realista, galera. Demais, velho. Demais. muito realista. Chuvinha tá de a ah, fraquinha, mas o tempo tá legal, velho. Tempo fechado. Ó, a Ferrari. À noite tá com farol não, Ferrari ah, tá, mas tá bem fraquinho. A noite é bem legal, Ó, a lua mano. Vamos ver onde ele vai com essa Ferrari. Aí. O cara anda direitinho mano, não bate. Você eu, eu já tinha batido aí umas 5 vezes. Eliminação bem, bem fera, né? Os gráficos aí pega Need for Speed, Hit, esses jogos tudo aí, mano. Bota no bolso, irmão. Essa mina aí sempre de biquíni. Sempre de biquininho. Ó, vegetação bem legal também. Tem um Audi S4? Tá dando umas travadinhas, cara. Sinceramente, eu não sei se é, se é no meu PC ou se é no, no PC do, do mano que, que fez. Eu acho que foi no PC dele, velho. Tá muito pesado o jogo. Mas é isso, galera. Então, é isso aí. Me segue nas redes sociais, estão aí na descrição. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. E se gostou, clique na buzão, digo, no vídeo. No like e inscreve aí. Valeu, tamo junto. Fui!